Seja bem-vindo ao canal Leituras Espíritas. Você está ouvindo o audiolivro Pequena Mestra. Nono livro da série Se a Mediunidade Falasse. Uma obra mediúnica do Grupo Marcos. Capítulo 8 Dia Especial No sábado... Mila levanta sendo e chama sua mãe para as duas irem mais cedo visitar a sua avó. Antes de partirem, Mila pega sua mochila com suas roupas. Dona Aurora estranha e diz... — Para que estas roupas, minha filha? — É que vamos dormir com a vovó hoje. — Por quê? Indaga sem entender. — Eu quero ficar com a vozinha todo fim de semana... É, — Mas você pode voltar para casa, se quiser. — Combinaremos isso quando chegarmos lá, ok? Ao chegarem, Dona Aurora se surpreende com o bom estado de saúde de sua mãe. Esmerilda está alegre e fica radiante ao ver sua mestra Mila. Todas conversam animadas. O assunto é sobre os planos da festa de Natal, que Dona Aurora faz questão de discutir para afastar qualquer assunto sobre vida espiritual ou desencarnação. Mestre e discípula, para não assustar Dona Aurora, a acompanham sem interromper e expressam alegria, pensando no que aconteceria em breve. — Ah, minha filha! — diz Dona Esmerilda — — Sinto que o próximo Natal será um dos mais felizes de todos os tempos. — Sim, vozinha, Tenho certeza que a senhora vai distribuir muitos presentes de alegria. — Comenta Mila. Dona Aurora não entende o que de fato elas falam. Acostumou-se a pensar apenas nas coisas materiais e imediatas. Na hora do almoço, ela afirma que está na hora de ir embora. Desde que Esmerilda adoeceu... Mãe e filha estavam almoçando em casa para não dar trabalho a ela. — Mas, mãezinha, hoje vou ficar com a vovó e gostaria muito que você também dormisse aqui. — Para quê, minha filha? Amanhã podemos vir aqui de novo? — Eu quero ficar, mesmo que você vá dormir em casa. Fala Mila com tranquilidade e firmeza. Dona Aurora pensa e responde. — Já que você quer, pode ficar. Amanhã cedo venho e vamos juntas para casa, certo? — Certo. Obrigada, diz Mila, beijando-o mãe. Dona Aurora despede-se e parte. — Você acha uma boa ideia sua mãe não ficar aqui? — indaga Esmerilda. — É que eu queria dar pessoalmente a notícia de sua partida para ela, explica Mila. Entendo. Você não tem jeito, Mila. Pensa sempre em todos. Mas não se preocupe, vou falar com a enfermeira que fica aqui durante a noite para que, caso aconteça algo, que ela permita que você dê a notícia à sua mãe. Ela acompanhará você até a sua casa. Mila sorria ante a solução apresentada por sua avó. Bem, vozinha, uma vez resolvidas essas questões, vamos falar de minha partida na encarnação em que nós nos encontramos. Sim, diz Esmerilda, feliz. Conte-me os detalhes. Mila se concentra, faz uma prece e começa a narrar sua experiência de desencarnação. Seu rosto torna-se grave, sua voz se modifica e então ela começa. Desencarnar, vozinha, é um momento muito especial. Lembro que eu estou deitada e feliz, mas as pessoas que me cercam estão tristes e isso atrapalhou muito. Tive que demorar algumas horas para que vocês, que estavam comigo, pudessem aceitar minha desencarnação. A postura certa em qualquer momento de partida de alguém que nós amamos é o de agradecimento. Sair do mundo é um ato sagrado que deve estar envolto em gratidão. Gratidão a Deus e também a todos. Gratidão à natureza que nos acolheu e nos alimentou. Gratidão ao ar que respiramos no corpo físico. Gratidão à água que milhares de vezes matou nossa sede. Gratidão aos que nos ensinaram a amar quando nos fizeram sofrer com ataques, calúnias e injúrias. Sem isso... Nossa passagem pela terra não seria proveitosa. Quando o coração está repleto de gratidão, podemos partir e aceitar que os outros partam. O egoísmo gera o medo, e o medo aprisiona todos em sofrimentos que não são educativos. O sofrimento que devemos ter é aquele que nos ensina a servir a quem sofre, que consola o triste e não traz revolta. Após concluir, Mila vê, Emiliano, que sorri para ela e diz. A partida de Esmerilda será fácil e harmoniosa. Em três horas, iniciaremos o processo do desligamento físico. Peça a ela que escreva a sua mãe falando de sua tarefa na terra e que aproveite para se despedir de todos que ela desejar. Às seis horas da tarde, iniciaremos o desligamento. assegure se de que não seremos interrompidos, pois... Além da desencarnação de Esmerilda, queremos iniciar você em um processo particular de captação das existências das outras pessoas. Isso será necessário para a sua tarefa no movimento espírita. Conclui, Emiliano, e parte em seguida. Mila abre os olhos, beija Esmerilda e explica-lhe carinhosamente a mensagem de seu guia com bom humor. Vozinha, vamos logo, senão a gente se atrasa. E que vergonha seria se atrasar para seu encontro com o vôzinho, né? Esmerilda sorri ante a vivacidade de sua neta e mestra. Às quinze para seis da tarde, Esmerilda chama a enfermeira e diz que orará com a neta e que não deve ser interrompida. Aos dez minutos para seis, Mila está concentrada em oração. Esmerilda termina sua última carta. Escreveu uma bela carta para Dona Aurora e algumas outras para as amigas. Às seis horas, Mila faz uma prece em Tom Solene. Pai, Senhor do Universo, hoje nos encontramos na Terra e esta, minha avó e minha discípula, deixará o corpo físico em clima de paz e alegria. Obrigada. Três milênios de aprendizado... E eis que aqui estamos para honrar-te as leis que aprendemos a amar. Tampouco sabemos, mas imenso é o teu amor. Por isso, somos felizes, temos o coração em paz. Ajuda-nos para que essa bela prova de transição seja cumprida como tu desejas. Com o coração entregue as tuas perfeitas leis. Nesse instante, Emiliano... O esposo de Dona Esmerilda e mais de doze familiares desencarnados aparecem ante a visão espiritual de Mila. O guia de Mila, então, ordena mentalmente. Aplica-lhe, passes. Mila levanta-se e beija a testa da avó, mas nada falam. É um momento sublime de três mil anos de aprendizado a serem avaliados. Mila aplica energias no chakra solar de sua avó e ela adormece. Emiliano então direciona Mila para que aplique o sopro magnético. Ela o faz, dispersando todas as energias que poderiam embaraçar o desligamento. Em seguida, inicia-se o desligamento. Mila age guiada por seu guia espiritual, de forma que suas mãos percorrem todo o corpo da avó mobilizando energias para um bom desligamento do corpo espiritual. Em seguida, Mila para, concentra-se e, nesse instante, sabe que o coração físico de Esmerilda deve parar de bater. Ela então segura a mão da avó. Nenhuma energia é mais tranquilizadora do que a do amor maduro. O coração de Esmerilda ainda bate suavemente. Esmerilda sorri, e uma lágrima de gratidão escorre em seu rosto. Seus olhos se fecham. Neste momento, um enfermeiro espiritual aproxima-se, cortando os últimos fios fluídicos que ligam Esmerilda ao corpo físico. E assim, Esmerilda, desencarnada e adormecida, é posta em uma maca. Acompanhada por seu marido e amigos, ela é levada a uma enfermaria espiritual. Emeriano, então, sorri e fala para Mila. Quando se tem a preparação adequada, a operação mais delicada transcorre em clima de paz. Agora, quero que você se concentre. Vamos visitar sua mãe em espírito. Mila, então, deita-se no sofá, próxima do corpo da avó, e parte em direção à sua casa. Lá, encontra dona Aurora assistindo sua novela favorita sentam-se ao seu lado e conversam telepaticamente. Vou ensinar-lhe a observar as encarnações anteriores dos encarnados. No entanto, é preciso ter alta responsabilidade, pois muitos ainda são espiritualmente infantis e não podem compreender com naturalidade a realidade das vidas passadas. Nesse momento, Eminiano impõe as mãos sobre Mila, que sente como se um alfinete penetrasse seu cérebro, mas mantém-se concentrada. Após este instante rápido e intenso, ele orienta Mila a se concentrar em sua mãe, observando as informações que ela carrega em si, de forma que seu olhar se concentra entre os olhos dela. Assim, Mila vê desenrolar em si as múltiplas vidas de Dona Aurora, em uma velocidade e em uma riqueza de detalhes incríveis, sem que nenhuma informação fosse perdida. Observe o histórico de medo em relação às relações mediúnicas que sua mãe possui. Fale, Miriano. — Mas ela usou a mediunidade em muitas existências, comenta Mila. — Sim mas utilizou de forma muito equivocada e, por isso, teve uma colheita dolorosa. Isso gerou o trauma que bloqueia não apenas a mediunidade, mas também sua espiritualização. Ela associou, inadvertidamente, a mediunidade ao sofrimento. Antes, tivesse associado o mau uso da mediunidade às consequências negativas. Entendi. Essa informação é valiosa para que você possa ajudá-la. Não é a mediunidade que ela teme. O problema é o peso de consciência. É o complexo de culpa que não ajuda ninguém a crescer espiritualmente. O que posso fazer para ajudá-la? Acima de tudo, para ajudar alguém é preciso entender. Este é o motivo de você desenvolver a faculdade de observar a história espiritual das pessoas. Você deve entender melhor para servir com mais qualidade. Vou poder, em estado de consciência no corpo, observar a história espiritual de quem eu quiser? Quando você se concentrar e pedir, nós lhe ajudaremos e você verá. Outras vezes, isso acontecerá mesmo sem você pedir, desde que achemos isso importante. Lembre-se, submissão à vontade de Deus é sabedoria verdadeira. Submissão à vontade dos homens é covardia disfarçada de prudência. Explica Emiliano de forma grave, pois sabe o quanto Mila sofrerá por não agradar a opinião dos espíritas aos quais ela deve educar. Entendo. Agora despeça-se de sua mãe. Mila olha para Dona Aurora com muito carinho, beijando-a. Depois de 30 minutos, eles voltam para o quarto de Esmerilda. Mila acorda calmamente e olha para o corpo que pertenceu à sua avó, alisando os cabelos brancos que foram dela. Faz então uma prece e vai chamar a enfermeira. — Senhora Margarida, vou lhe contar algo, mas não se assuste, por favor. — O que aconteceu? Sua avó está bem? — Sim, ela está muito bem, mas escute com calma o que eu vou lhe dizer. Fala Mila, preparando a enfermeira para dar a notícia. — O que houve? — Minha avó está bem infeliz. Voltou para casa. E isso é bom, então você não deve se assustar. Ao ouvir Mila, a enfermeira dirige-se ao quarto de Esmerilda e, um tanto assustada, constata sua desencarnação. Enquanto isso, neste exato momento... Esmerilda dorme tranquilamente nos braços de seu amado em uma enfermaria espiritual. Capítulo 9 Velório O velório de Dona Esmerilda trará uma bela surpresa para Mila. Ao entrar na sala em que está o corpo de sua avó, Mila encontra Luzete. — Que alegria! Pensa ela, sorrindo animadamente, para a amiga do passado. Aproxima-se, então, de Luzete e, logo que tem uma oportunidade, convida-a para conversar. Ambas caminham pelo cemitério entre os túmulos. Este lugar nos faz refletir na vida, mestra. Fala Luzete. A vida é tão frágil e rápida. porque as pessoas se apegam tanto às coisas? Comenta Mila. Lusete resolve mudar de assunto. Na verdade, sente que aquele é o momento ideal para comunicar-lhe a última tarefa que lhe falta cumprir para partir em paz. Mila, eu sou dirigente de uma pequena instituição espírita que funciona em minha casa. Sei que não poderei permanecer na terra até o momento em que você estará maduro o suficiente para dirigi-la. Foi com muito esforço que criamos o um ambiente de paz e tolerância. Lá, você poderá exercer suas obrigações mediúnicas sem ser barrada pelo preconceito e pelo medo, disfarçados de regras honestas. Quero muito que você venha nos visitar. Irei sim, com certeza. Diz Mila beijando Luzete com alegria. Lá, você poderá estudar e conhecer a realidade do intercâmbio mediúnico em grupo. Em nossa última reunião, recebemos a visita de alguns jovens e Eurípides Barçanufo nos orientou a recebê-los. Desejo que você tenha amigos que entenderão suas faculdades mediúnicas e que possam a ajudar em sua missão. Ao ouvir estas palavras de Luzete, Mila abraça e beija sua testa. Ela se sente muito feliz nesse momento. Com a partida de sua avó, ela pensava que nunca mais teria alguém com que compartilhar suas experiências espirituais. Após um momento de silêncio, fala. — Luzete, se esta é sua última obrigação, quer dizer, então, que você partirá em breve? — Não, pedi para ficar um pouco mais. Ainda estarei no centro espírita por uns dois anos... Depois, dedicarei meu tempo à psicografia. Receberei livros que não estavam em meu planejamento reencarnatório, mas, como o um número de médiuns desistindo da psicografia é tão grande, resolvi ajudar um pouco, comenta Luzete. É verdade. Emiliano me disse que existem mais de três mil livros que deveriam estar na Terra. Vamos fazer uma prece por Esmerilda? Pergunta Luzete para evitar um assunto tão triste como o do fracasso de tantos médiums. Vamos, responde Mila. Concentram-se e oram. Nesse instante, Emiliano aproxima-se de Luzete e, por meio da psicofonia, conversa com Mila. Paz em seu coração. Fala o amigo espiritual. Que alegria me comunicar com você assim, diz Mila. Somente os orgulhosos pensam em estabelecer limites às manifestações do amor de Deus. Após uma pausa, continua. Ouça, sua tarefa deve iniciar-se com Luzete, mas não se limitará a uma casa espírita. É preciso que você se prepare para espargir luz e compreensão. Afeiçoe-se aos modernos meios de comunicação. Eles são instrumentos que Deus permitiu existirem no mundo por amor aos seus filhos não despreze nunca os recursos depositados no mundo pelo amor do Pai. Escrever, falar, viver e transmitir o amor por todos os meios possíveis é obrigação de quem ama. Paulo, o apóstolo, usou os meios de comunicação mais avançados de sua época, as cartas, apesar de serem caras e difíceis de enviar. Nenhum cristão verdadeiro pode ignorar essa realidade. — Entendi. E como estás Merilda? Você terá notícias dela ainda hoje. Não se preocupe. Conclui Emeriano e parte. Luzete volta a si e Mila lhe conta o que aconteceu, pois ela é médium inconsciente. Mila então lhe pergunta. — Como terei notícias dela? Será que irei visitá-la? — Não sei, responde Luzete. Ambas voltam para a sala do velório. O clima é de desarmonia. Alguns choram desesperados, outros estão visivelmente impacientes e emanam vibrações de irritação. Ainda bem que minha vozinha está longe. Pensa Mila. Após o enterro, Mila e Dona Aurora voltam para casa. Mila está com o coração em paz. Dona Aurora, no entanto... Parece não aceitar a partida da mãe. A vida espiritual para ela é apenas uma ideia. Há uma diferença radical entre Mila e sua mãe. O telefone toca. Mila atende. Alô? Alô? Do outro lado da linha, Mila não ouve nada. Ela espera um instante e então ouve. Minha neta, amada... Sua avó, Esmerilda, muito feliz. Venci o medo da morte, muito feliz. A ligação cai. Mila entende a mensagem e sorri emocionada, chorando discretamente. Sua mãe pergunta quem era. Era uma amiga, mas a ligação caiu, responde Mila. Mila beija a mãe e a abraça com muito carinho. Entende seu sofrimento. Já ajudara muitos a superar essa relação de medo com a morte. Quem sabe um dia a vitória não será também de minha mãezinha? Pensa incansável, mestre. O que lhe dá sempre alegria é a possibilidade de ajudar, sempre colaborar para um mundo sem medo. E você?